Vocês me pediram demais para mostrar para vocês como é que eu tinha feito aqui o quartinho do Davi e da Débora. A gente aproveitou o mesmo quarto, tá? Então assim, é... a minha ideia aqui hoje é dividir com vocês como é que eu pensei nesses sistemas para que tudo desse certo dentro de um quarto só. Só que agora é para duas crianças, né? Então vamos lá. O armário ficou assim. Essa porta de cá ficou para Débora e essa porta de cá ficou para Davi. E as gavetas embaixo, respectivamente, ficaram para cada um também, entendeu? Aqui ó, ficou o ladinho dela, né? Então aqui tem todas as roupinhas dela, tá? As roupas de pendurar, né? Tem muito assim, blusinha que amassa, casaquinho, vestido, muito vestido. Né? E aqui em cima são roupas que ainda não cabem nela Porque sempre que, que eu vou fazer enxoval e tal Que a gente viajava né, é, Eu comprava já roupas maiores pra ela Então aqui tem tipo roupa de 3 anos Então aqui em cima Aqui embaixo eu coloquei os sapatos dela tá? Como assim aqui em casa a gente tem uma, uma mania com os sapatos das crianças Que é chegar, limpar os sapatos antes de colocar... De volta Eu não vi problema de colocar dentro do armário Entendeu? Se fosse um sapato muito sujo Eu não ia querer colocar aqui Realmente Mas todos os sapatos são limpinhos antes de vir pra cá Então eu tenho Umas caixinhas aqui ó Caixinhas transparentes, tá vendo? Onde eu boto os sapatinhos Que ela usa menos E em cima eu deixo o que ela usa mais Então aqui Ficou penduradinho assim E entre um cabide e outro eu tenho um separador. Um separador de cabides. E que eu vou colocar... Falta só colocar a etiqueta. Que eu vou colocar, né? O que que é blusa, o que, que é jaqueta, o que que é vestido. Porque aí atrás de cada separador... Igual loja, sabe? Quando a gente vê que tem os tamanhos, PMG. Isso aqui é pra isso. Então aqui ficou o ladinho daí. Ó. Embaixo ficou... É, ficaram duas gavetinhas. Uma que tá... Com um o uniforme de escola, que é uma coisa que ela não tem usado muito agora. Por que eu coloquei aqui e não na cômoda? Né? Qual foi o meu pensamento? Porque uniforme de escola, normalmente a gente acorda, aí tipo, ah, vai dar um banho nela. A gente já vem aqui e separa o uniforme de escola. Não é uma coisa que eu tô com ela no trocador, trocando fralda e, e precisando escolher a roupa, entendeu? O uniforme de escola não tem muito o que escolher, né? É só chegar aqui, ah, é... Calça short e blusa, pronto Então por isso ele ficou normal E claro, travas, porque senão ela bagunça tudo Aqui ficaram as coisinhas do Davi Assim, tem pouquinha coisa de pendurar, né? Porque, enfim, eu botei disponível só as roupas até três meses, mais ou menos, tá? Embaixo tem umas caixinhas que eu coloquei Tem algumas roupas diferentes e tem uns... Tipo um estoque de fralda de pano, essas coisinhas que... Vai usar muito, mas que nesse momento eu não preciso colocar tudo disponível, né? Aqui em cima, como eu fiz enxoval até um ano, eu tenho dentro desses packs já tudo lavadinho, é, as próximas fases, sabe? Então tem de três, de seis e de nove meses, né? E aquelas roupas de um ano que eu falei que estão lá na caixa. E basicamente isso, assim, aqui dentro não tem muita coisa. A maioria das coisas que a gente vai usar agora estão na cômoda, porque como ele é um, um bebê pequenininho, né, a gente precisa ter tudo muito à mão. Então as coisas dele ficaram mais na cômoda e não aqui. Aqui tem tipo assim, mantas de dormir, um estoquezinho de fralda de boca pra eu poder levar pra cômoda e uns coeiros, os para pra enrolar ele. Eu tinha toda a parte de lençol, o travesseiro, que não é muita coisa, mas tinha, né, nessas gavetas de baixo. Tudo da Débora, né, lençolzinho, fronhazinha, coberta e tal. Eu tirei isso daqui. Eu coloquei junto com o roupeiro da casa. Então eu tenho o roupeiro da casa com os lençóis de visita, com os lençóis da cama de casal e com as coisas das crianças. Entendeu? Ficou tudo lá. Aqui no meio, eu coloquei tipo, coisas aleatórias. Tá? Aqui em cima são coisas para sair. Eu, eu categorizei assim. Aqui embaixo tem uns acessórios, assim, tipo eletrônicos. Tem a babá eletrônica, tem um radinho que faz um chiadinho pra bebê dormir. Tem uns negócios de documento deles. É tudo dos dois, assim, né? Tem essas travinhas de segurança que a gente usa pela casa. E umas chupetinhas que ainda serão dele. Então isso ficou aqui desse lado. E nessa cômoda eu coloquei o que eu falei, né? Assim, coisas que eu preciso mais para Poder, tô aqui com o bebê trocando ele. O que, que eu preciso? Né? Logicamente, aqui uma bandeja com todos os itens que eu uso mais para limpar o bebê. Aqui embaixo, tá? Nessa gaveta. Deixa eu chegar mais perto. Vou botar um pouquinho para baixo. Sim. Aqui, ó. Aqui o que, que eu fiz? Eu fiz um lado para cada um. Porque nessa primeira gaveta, eu preciso ter acesso a todas as coisas mais práticas E que eu preciso puxar muito fácil Tipo fralda, né? Ou acessórios Tipo, ah, vou botar uma meia na criança Vou botar um... A Débora usa muito aqui em casa aqueles... A gente chama de pépé Que é uma meia com um antiderrapante embaixo Então isso tudo precisa ser... É... Assim, muito fácil de pegar Né? Então aqui, ó Aqui é o lado dela Tá? Aí eu coloquei uma etiqueta aqui na gaveta. Não sei se vai dar pra ver de perto, mas daqui pra cá é o lado dela. Tem as fraldas do tamanho dela, né? E tem um organizador, ó, com todas as coisinhas dela. São laços, aqui tem os babadores que a gente usa muito nela e as meninhas que eu falei. Aqui já é o lado dele, tá? É, as fraldas e os acessórios do Davi. Então tem aqui um organizadorzinho Também com coisas que eu vou usar mais pra ele meias do tamanho dele, toca, remedinho de cólica, né? E as fraldinhas do tamanho dele, tá? Então nessa primeira gaveta foi Eu separei os itens mais que eu preciso de pegar muito mais fácil Beleza? Aí embaixo, né? Eu falei assim, bom... Essa gaveta logo abaixo, o que que eu coloco, né? Uma coisa que eu preciso pegar muito fácil. O que que eu vou precisar pegar mais fácil? As roupas do Davi, porque ele vai ser muito pequenininho. Eu vou estar com ele aqui, imagina, né? A gente fica aquela coisa né meio polvo, segurando a criancinha pequenininha. O que que eu preciso pegar muito fácil aqui? Roupa dele. Então, deixa eu tirar aqui o, o lacre. Então aqui ficaram as roupinhas dele. Como ele ainda é bebezinho, né coube numa gaveta só, tá? Colocar todas as roupinhas dele, usei com né? Tudo separadinho. É, fralda de pano, pano de boca, isso tudo tá por aqui, tá? Tem algumas coisas que ainda entram aqui porque estão na mala de maternidade. Mas depois vem pra cá. Então aqui ficaram as coisinhas dele. E nas duas gavetas de baixo, como ela é maior e tem mais roupas, enfim, menina, né? É, e, assim, já é mais fácil deixar ela aqui de boa e, tipo, conseguir abaixar e pegar as coisas dela, eu botei as últimas duas gavetas pra ela, tá? Aí, assim, foi uma divisão simples, né? Aqui tá tudo identificado, mas tem body, blusinha, short. Aqui é pijama e uma fralda que ela usa de noite. E embaixo são as coisas mais de frio. Tem calça, tem blusa de mão comprida, tem uns casaquinhos e tem uns conjuntinhos. Entendeu? Então ficou assim. Entende assim? Como é que eu montei a coisa, né? Assim? O que, que eu preciso acessar mais? Precisa estar mais perto da minha mão. Então, primeira gaveta, segunda gaveta, né? O que, que dá pra esperar um pouquinho, porque o bebê já é um pouco maior, já fica de boa no trocador. Dá pra eu. Descer e pegar na gaveta de baixo. Entende? E aqui na lateral... Calma aí. vou mostrar. Tem uma portinha. Assim. Onde eu tenho estoque de fraldas. Tá? Eu faço bastante estoque de fraldas. Ah, vai. Nem sei se é tanto. Eu pego... Eu sempre tenho, assim, uns dois pacotes grandes. Né? De, de fraldas. Dos tamanhos deles. Então, tem os tamanhos do Davi agora ali embaixo. Coisas que ele vai começar a usar agora. E aqui em cima, coisas da Débora, né? Pacotão de fralda, ela usa dois tipos de fralda, uma noite. Então, aqui ficaram os estoques de fralda para poder ficar bem fácil. Tipo, ó, acabou aqui na gaveta, é só abrir aqui do lado e pegar, entendeu? Então assim, gente, eu quis dividir com vocês, hoje, né? Como é que eu pensei nesses sistemas. Porque, acima de tudo, acima de qualquer beleza da organização, acima de qualquer praticidade, a gente precisa pensar no sistema da organização, né? E como é que a gente pensa nisso? Sempre entendendo como vai ser a rotina. E é claro, gente, assim, coisas podem acontecer, né? Ainda mais quando a gente fala de um bebê, principalmente se for, por exemplo, o primeiro bebê. A gente não sabe direito como vai ser o sistema, a gente não sabe como vai ser a rotina, mas, imagine como vai ser essa rotina e monte o sistema em cima disso, entendeu? Esses sistemas aqui, eles foram montados dessa forma, imaginando assim, o que, é que vai ficar mais prático. Mas é lógico que no dia a dia, uma coisa ou outra vai mudar.